Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal. Trabalhar em casa ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu eu tô eu vou fazer um vídeo extremamente rápido que eu quero te dar uma dica muito legal é, que você pode é, encontrar as tags é, para você é, posicionar o seu vídeo de maneira muito mais fácil, sem programa, sem sem aplicativo, sem nada dentro do próprio google tá? mas antes eu quero aí te pedir se você ainda não é inscrito você possa aí se inscrever compartilhar com os seus amigos pois o conteúdo pode será muito importante para eles também e lógico como você vai gostar desse vídeo já deixa seu like beleza bom então é e também eu quero te recomendar é... o curso Arqueamento de vídeos é o pulo do gato do erivelto é, que vai, é, a semana que vem, se eu não me engano, vai aumentar o preço, tá? Então se você quiser aproveitar ainda, ainda tá com preço legal Vou deixar o link aqui abaixo na descrição Clica lá que é bem legal, tá bom? Então vamos lá que eu vou te passar a dica agora que você vai se surpreender Bom, bom galera, é o seguinte é, Eu até deixei já, eu deixei posicionado você é, aqui é, eu tô dentro do meu canal, tá? É, e eu coloquei aqui a palavra chave é, como fazer sopa né dentro do é, é, naquela barra de procura do youtube e que acontece aqui como fazer sopa então você veja aqui que se eu quiser posicionar é, o meu vídeo com a palavra como fazer sopa por exemplo então eu vou ter aqui ó como fazer sopa de macarrão de legumes é, de ervilha de feijão é, de carne, é, de frango, de mandioca é, E por aí vai, tá? Então você vê aqui que somente aqui Eu tenho mais ou menos aí umas 10 é, 10 palavras-chave aqui que eu posso posicionar Somente com essa palavra é, Como fazer sopa Isso é um exemplo Pode ser qualquer tipo de assunto, tá? Então, se você colocar nas tags é, Se você colocar nas tags o, Essa palavra e pegar essas dicas do próprio Google porque são palavras bem procuradas dentro do YouTube né? e se você fizer isso, você consegue posicionar o seu vídeo mais facilmente, eu vou te passar mais um exemplo é, aqui está mais um exemplo é, muito claro é, a respeito de palavra posicionamento de palavra. por exemplo, eu, esse aqui é um vídeo meu eu Fiz é, esta semana é, e eu coloquei suco detox, né? Então você vê que, por exemplo, a palavra suco detox de cenoura eu tô em primeiro, suco detox é, de cenoura é, e com limão eu também tô em primeiro, é suco detox é, de cenoura e limão eu tô em décimo sexto, né? E bom, e aí vai o posicionamento, né? A, a minha posição, minha pontuação dentro do vídeo aqui é 66, eu alcancei aqui umas 66, na média geral eu vou ficar entre quinto e nono lugar, e isso me dá um posicionamento muito bom, tá? É, as chances para eu ranquear esse vídeo nas primeiras posições é muito grande, né? Eu vou chegar aqui, e vou ficar sempre na média aqui entre 5 e 9, nono lugar, tá? com muita muita alguma variação mas é isso vai acontecer né e quanto mais eu ficar melhor posicionado é melhor eu vou ter eu vou conseguir é, para posicionar o vídeo ali né então é isso aí tá se você gostou desse vídeo se você achou ele esclarecedor é deixa seu like inscreva-se e compartilhe, tá bom? Se quiser aproveitar a promoção ainda do ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto, eu vou deixar o link abaixo na descrição, beleza? Valeu, um grande abraço e até mais!